Se liga, soldado, que eu quero mostrar para você neste exato momento aqui na tela do meu computador um padrão que está simplesmente com 100% de assertividade, tá? Aqui para você ver, olha, criei um robozinho baseado neste, neste padrão. Você pode criar um robozinho também, você mesmo, receber as entradas. Olha isso, ele mandou 31 entradas nas últimas 24 horas, acertou 31 e esse padrão vai pegar aqui agora nós vamos fazer essa entrada juntos aqui na Copa do Mundo, beleza? Então vou fazer a entrada na prática juntamente com você. Então fica até o final desse vídeo se você de fato quer ganhar dinheiro dentro deste mercado. Pelo menos uns 50, 200 reais por dia dá para você fazer com esse padrão. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, criador da comunidade de análise de vários outros produtos que está entre os mais vendidos do Brasil. Antes de mais nada, já me segue lá no Instagram, vai estar tá aparecendo aqui na tela para você. Bom, olha só, vídeo de hoje, vamos separar o um seu padrão que vai vir aqui agora na Copa do Mundo. Então nós vamos fazer uma entrada juntos aqui agora. Tá? E este padrão ele está com 100% de assertividade nas últimas 24 horas. Ó. Ele mandou 31 entradas e acertou as 31, 100% de assertividade. Okay? Padrãozinho simples e fácil de aplicar. Então fica até o final do vídeo para você entender como funciona, porque eu tenho certeza que esse aqui pode colocar 100, 200, 300 reais no seu bolso diariamente. Basicamente falando, tá bom? E antes de mais nada, ó, se você ainda não entrou, deixa eu só te mostrar aqui Se você ainda não entrou, meu jovem, já aproveita e já entra nesse exato momento no nosso grupo grátis ó, Acabamos de mandar um green, nosso grupo gratuito aqui, ó Greenzada pra galera aqui, ó Tivemos mais outros greens aqui hoje durante o dia, que ó Toma ali mais outro green aqui Agora só pra você ver, temos mais de 28 mil pessoas dentro do nosso grupo. E é totalmente de graça. Então lá eu mando insights, mando vídeos, como você pode ver aqui, ó. Mando vídeos com insights, mando conteúdo e mando entradas lá para a galera, tá? O link para entrar no grupo grátis vai estar tá aqui na descrição do vídeo ou aqui no comentário fixado, ou vai aparecer aqui no card para você também. Beleza? Vamos lá. Vai começar o jogo aqui da Copa do Mundo daqui a pouquinho. O jogo será que ó. A entrada será no minuto 28, então deixa eu te explicar como que funciona esse padrão que tá 100% assertivo até o momento, ó. tô aqui com o site de análise aberto já, o site de análise meu, da tropa milionária, tá? Já está aqui aberto, o site de análise mais foda do Brasil. Se você não tem acesso ainda, eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição para você. Vai estar tá aqui abaixo do vídeo, vai aparecer também aqui no card agora, ou botar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E aí o que acontece? Você precisa de ter acesso ao site de análise, primeiramente, para você dominar o mercado, tá? Para você, de fato, ter o um mercado nas suas mãos, é necessário, uma ferramenta de trabalho. Mas para você acompanhar este padrão aqui, você vai precisar. E aí, se você quiser, inclusive, dentro do site de análise, você pode criar um robô. Tá vendo aqui onde está escrito aqui, ó? Robôs Customizados, ó. Você pode vir aqui e criar, ó. Você pode criar um robô baseado neste padrão, que eu vou te mostrar aqui agora, ou vários outros padrões que você aprender, que você quiser testar. E dentro aqui das aulas do site de análise também tem alguns outros padrões que eu libero para vocês lá, tá? Então você pode criar um robozinho e receber essas entradas automaticamente no seu Telegram. Assim como acontece no meu, só para você ver aqui novamente também. Ó. Aqui, ó, tá vendo escrito aqui, ó, robô personalizado. Ó. Esse aqui é o robozinho, me manda as entradas automaticamente aqui no Telegram para eu pegar. Beleza? Então você pode configurar e criar um robô para você também. Então o link está na descrição. Como que funciona esse padrão que eu vou te mostrar aqui agora? Simples e rápido para você entender. Olha só, você vai identificar o resultado de 1 a 0%. Aqui no mercado. Então você vai abrir aqui o site de análise, ok? Você vai vir aqui, ó, em horários e vai clicar aqui, ó. Quando você clica somente em horário, abre o campeonato inteiro, aqui, ó. Então por exemplo, que nós estamos aqui na Eurocup. Se você clicar aqui em sul-americana, vai mostrar sul-americana. Eu gosto de vir aqui, ó, em multi horários e gosto de clicar aqui em modo compacto, ó, que mostra todos os campeonatos juntos na mesma tela de uma vez só, ok? Deu um delayzinho aqui agora pra abrir, vamos lá Pronto, abriu ali a Euro Abriu ali a Sul-Americana Abriu a Copa do Mundo e pronto, abriu todos agora, ó Então qual que é o padrão, só pra você entender, tá? Então você vai procurar aqui um resultado de 0 a 1, beleza? Ó, cliquei aqui em todos os 0 a 1 do mercado A nossa entrada vai ser na Copa do Mundo Então eu já vou te mostrar como é que funciona o padrão Você vai identificar aqui, ó, rapidamente Deixa eu zerar tudo aqui Você vai identificar aqui, ó O, o resultado de 0 a 1, como tá aqui, ó No meio de dois ambas marcam aqui, ó tem que ser 0 a 1, um, beleza? E aí, na linha de cima, você faz uma entrada em ambas marcam, ó Por exemplo, aqui deu green, tá vendo? Ó? Outro aqui, ó 0 a 1 um, no meio de dois ambas marcam aqui, ó Na linha de cima, novamente aqui deu green, ó Deu green, tá vendo? Olha aqui pra você ver, ó Outro 0 a 1 no meio de dois ambas marcam aqui. Novamente deu green aqui, ó, deu green no terceiro jogo, ok? Então se a gente pegar vários aqui, nós vamos encontrar aqui, ó. Tá, então vamos ver aqui nos outros campeonatos. Temos, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. 0 a 1 no meio de dois ambas. Pegou aqui, ó. Green, Ok. E o que, que nós temos aqui agora para você entender, ó, Na Copa do Mundo, cadê a Copa do Mundo aqui, ó Aqui na Copa do Mundo, ó Nós temos aqui, ó, um 0 a 1 aqui No meio de dois, ambas marcam, ok? Aqui, ó, outro 0 a 1 aqui, ó 0 a 1 aqui, no meio de dois Ambas marcam aqui, ó, também bateu, ó então o que, que nós vamos ter aqui, ó? 0x1 um no meio de dois ambas, então nós temos uma entrada começando aqui no minuto 28, ok? No minuto 28 vai começar uma entrada aqui na Copa do Mundo, ó. Agora nós estamos em qual minuto? No minuto 25, ó. Aliás, vai começar o jogo do minuto 25. Terminando o jogo do minuto 25, vai começar aqui agora um minuto. Nós vamos fazer uma entrada a partir do jogo do minuto 28, que é o jogo do Brasil contra o Japão e vamos torcer aí já para dar um grinch primeiro. Ó. A Odd tá 2.10 no jogo, tá? Então, primeiro ponto esse daqui tá então 0 a 1 um no meio de dois ambas marcam tu faz uma entrada então vai começar aqui no minuto 28 vamos aguardar alguns minutinhos alguns segundinhos assim que o jogo for começar eu te mando aqui então, olha aí soldado ó, vai começar o jogo aqui tá minuto 28 ó, Brasil e Japão vamos fazer a entrada aqui eu, inclusive vou te mostrar como é que faz para fazer uma entrada em ambas marcam Então você vai descer a tela você vai localizar essa opção aqui ó para o time marcar ok você vem aqui no terceiro campo vai dar um clique e vai fazer aqui. A sua entrada, ó Vamos tentar buscar um lucro médio de 50 reais aqui ó. Ou seja, ó, vou apostar 50 Vai voltar a 105 reais aqui, ó Aposta feita, pronto Vamos subir a tela, o jogo vai começar Em 20 segundos, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, ó, O volume aqui pra gente escutar A partida também e é isso, ó, se Deus quiser vai dar um greenzinho do primeiro Vamos manter essa assertividade aqui dentro deste padrão Em 100% se Deus quiser, tá? Uma estratégiazinha ótima para você pegar aí ó. Vamos acompanhar, vai começar agora 3 segundinhos Ó, vai começar o jogo Ó, ataque do Japão primeiro Lembrando, tá? Se não bate no primeiro jogo A gente faz aí a famosa proteção, tá? Ou como conhecido também, Martingale, ok? Vamos lá Ataque do Japão de novo Será que vai vir um greenzinho? Hum, para fora O Brasil ainda não atacou, né? tá faltando um chutezinho ali do Brasil no jogo Ó, só porque eu falei, ó Brasil, Casemiro Tocou a bola na ponta Anthony, cruzamento, passou direto quase Camisa 9, Richardson, né? Ou é o Gabriel Jesus? Atualmente é o Yuri Alberto Misericórdia Ó, outro ataque do Brasil ainda no primeiro tempo Será que são tá um golzinho ainda no primeiro tempo, ó? fora. Ó, primeiro tempo terminou até o momento 0 a 0 vamos ver se a gente vai ter que fazer proteção ou não, espero que não Posso pra mim de primeiro. Ó. Começou já ali o segundo tempo, ataque do Japão primeiro pegou o goleiro ataque do Brasil de novo chute, voltou a bola aí caraca, tá pegando tudo outro ataque agora ali do Japão Errou todo 0x0. Vai terminar o jogo. Acho que esse é o último lance do jogo. Um gol. Só um gol do Brasil, mas um gol não interessa pra gente no momento. Então, vai terminar. Ó, falta um minuto aqui. Então, não, não vai bater no primeiro jogo, tá? Então, agora o que a gente faz? A gente faz o que nós chamamos de proteção, ok? Então, vamos descer aqui agora no jogo. Vamos fazer aqui a proteção pro time marcar. Bota agora 100 reais aqui. Vamos aguardar. Falta mais ou menos... Um minutinho ainda pra começar, então vou esperar um pouquinho aqui, vou cortar o vídeo Mas ó, chama o Green pra gente se manter 100% assertivo dentro deste padrão, tá? Chama o Green, ó, Canadá e Argentina, vai ficar 2 a 1 um pro Canadá, tô sentindo isso daqui Daqui a pouquinho a gente volta Olha, soldado, vai começar o jogo, falta aqui basicamente um segundinho, vai começar agora E chama o Green pra nós, hein? Chama o um Greenzinho pra nós, ó, primeiro ataque ali da Argentina Falta, batendo na barreira, foi pra fora, hein? Saiu a bola, agora, agora voltou para o Canadá Será que é o primeiro gol? De novo para fora Caramba, os caras estão errando uns gols incríveis ó. Outro ataque ali do Canadá Chama o primeiro gol agora para nós ó Para fora, muito alto Moisés então, primeiro mais um lance ainda no primeiro tempo ó Boa bola um gol saiu, ó. Gol da Argentina no primeiro tempo ainda. Messi, se o Canadá fizer um golzinho, nós ganhamos a aposta. Olha aí, ó. Ataque do Canadá no comecinho do segundo tempo e tá lá dentro. Lá ele tá lá dentro. Ih, caralho, que papo é esse, velho? Golaço. 1 a 1 Ó, 1 a 1 Grinzaço já veio, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ainda tá pendente, ó. 2x1, placar do jogo. Já minhas apostas, ouvem vim aqui, ó está pendentes ainda aqui ó, ambas marcam 100 reais a voltar 200 aqui ao todo né, pegando com o lucro né, recuperando também da primeira partida, já tá aí ó, resultado 2x1, um, greens aço, ou seja, nos mantivemos 100% dentro deste padrão, então agora são 33 entradas em 24 horas e 33 greens, padrãozinho simples para você fazer 50, para você fazer 100, para você fazer R$200 por dia, minha dica para você, uma dica final aqui tá? Cuidado para você não sair pegando 10, 20, 30 entradas, não recomendo você pegar muitas entradas durante o dia, eu recomendo você fazer qualidade, o que, que eu faço? Eu faço mais ou menos uns 200 reais é, de meta por dia, quem me acompanha há muito tempo já sabe disso, mas geralmente eu pego 3, 4 entradinhas no dia, Tá? por mais que o padrão seja muito assertivo como esse uma hora ou outra ele também acaba dando o Red, eu não estou aqui prometendo para você algo que, que é 100% perfeito o tempo todo, tá? ele está 100%, ele mantém uma assertividade sempre muito alta, sempre acima de 90%, 93%, 94%, mas né, o Red também existe, então não recomendo você fazer 10, 20, 30 entradas durante o dia, porque quanto mais exposto você ficar no mercado, automaticamente mais chance você tem de fazer é de você pegar um Red. Então o que eu recomendo, divida a sua meta diária para 3, 4 entradinhas, bate Saque esse dinheiro e sai fora do mercado. Minha dica para você, tá bom? Então tá aí, padrão finalizado, ó. Vou vir aqui em minhas apostas só para você ver no final aqui. Ó, tá aqui feita, tá? 50, 100 reais aqui a primeira nossa que nós recuperamos. 50 voltou basicamente 200 reais aqui, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal agora, ative as notificações. Lembrando, se você quiser saber mais sobre o site de análise, clica aqui no cartãozinho que tá aqui em cima, no link que tá aqui na descrição ou nos comentários. Me segue lá no Instagram e é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu, soldado. Até mais.